que? Para o que serve? Calma que eu vou explicar. Calma, não fico nervoso não. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao de 4, analisando informações. É, estamos no tema 19, a ABNT, formas de citação. Você sabe para o que serve a ABNT? Sabe quem é a ABNT? Não? Então vou dizer. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela serve para quê? Para sistematizar Processos, sejam processos estes acadêmicos, uh, sejam processos industriais, sejam processos de cunho tecnológico, tá? todo e qualquer processo a ABNT ela sistematiza, a ABNT ela normatiza. E para o que serve essa normatização, essa sistematização? Para evitar erros. Ou seja, existe um padrão, por exemplo, na hora de você desenvolver, por exemplo, as referências bibliográficas. Lembra as pesquisas que vocês estão fazendo, né? as pesquisas bibliográficas, né? com artigos científicos, teses, dissertações, monografias, dentre outros? Então na hora de você referenciar esses trabalhos, existe um padrão. Mas calma, antes vamos aprender como, não como referenciar, mas como desenvolver cada citação e aí depois ensinar como referenciar. Vamos ver aí um slide que eu preparei para vocês, para vocês aprenderem a saber fazer citação direta e indireta. A direta pode ser citação direta curta, longa e também um tipo de citação chamado apud. Bem, pessoal, apareceu aí na tela de vocês né, alguns tipos de citação, mostrando para vocês como é o exemplo, mas eu vou explicar cada uma delas agora. Vamos ver o primeiro slide. A citação direta ela vai servir para o pesquisador referenciar a ideia original de um autor, ou seja, você vai pegar o texto na íntegra, tá certo? Na íntegra, sem mudar uma vírgula igualzinho o pedaço que você quer e você vai citar. Existem duas formas e nós vamos ver aí. Tem a citação direta curta, tá certo? que é abaixo de três linhas. E nós temos a citação direta longa, que é acima de três linhas. Observe que a diferença de um para o outro, na realidade, um tem um recuo e o espaçamento entre linhas é menor. tá certo? Então existe uma padronização que eu vou explicar depois para vocês. Vamos ver agora o trecho de citação indireta. Citação indireta é o mesmo que paráfrase, mas cuidado. Você não vai mudar apenas algumas palavras, não. Você vai conservar a ideia original do autor, né, do autor pesquisado, e você, como pesquisador, vai utilizar suas próprias palavras, né, falando a respeito daquela ideia. Vamos então, ter bastante cuidado, que a citação indireta ela não pode alterar o sentido original. Tá certo? Ela tem que ser o mesmo sentido original desenvolvido pelo autor. Cuidado, pessoal. Citação direta ou indireta? Eu prefiro a citação indireta, mas cuidado. Só alterar palavras é plágio. Por que citação indireta? Porque você é estimulado a pensar, é estimulado a refletir e a escrever, né? usando, no caso, como referência a ideia do autor, mas a escrever com suas palavras. Ou seja, você cria né, uma forma argumentativa, dissertativa argumentativa. Na citação direta, não. Você apenas copia o trecho. Às vezes, se faz necessário, realmente é a cópia do trecho. Mas, se você puder parafrasear, é muito melhor e seu trabalho vai ficar muito mais bem visto. Bem, pessoal, para finalizar, existe uma citação chamada APUD. APUD é a citação da citação. Citação de citação é conhecida também como APUD. Ou seja, você vai utilizar uma pessoa que você leu que cita outra pessoa a qual você não tem acesso. Ou seja, professor, não entendi. Eu estou, por exemplo, desenvolvendo um texto né, sobre letramento informacional. E tem uma autora a qual me referencio que é a Kelly Christine Gask. Ela se referencia a outros autores, tá? como, por exemplo, Vygotsky. Por exemplo, se eu quiser citar... Vygotsky através de um apude O que é que eu faço? Eu li Gask Em Gask encontrei a obra de Vygotsky Mas eu não tenho acesso A essa obra, Matheus Eu não tenho como acessar Eu não tenho livro Nessa época de pandemia eu não tenho como na biblioteca Calma, calma Você poderá fazer a citação A partir de Gask Gask já citou Você viu um trecho que você achou interessante Que ela já citou E você pega e toma para si mas você leu essa obra? Não. Você leu quem? Gask. No meu caso, eu li Gask. Se eu citar Vygotsky, por exemplo, eu vou citar Vygotsky a partir de Gask. Por isso que vem o apud. Vamos ver o um exemplo aí. No exemplo, a gente tem assim: abriu-se um critério histórico para a educação guiada pela tecnologia no ensino remoto que prosseguiu em nosso país por meio do reconhecimento do Conselho Nacional de Educação, CNE, e o Ministério da Educação, MEC, atribuindo que a carga horária disponibilizada nessa modalidade de ensino é absolutamente válida. Quem quem escreveu esse texto, na verdade, foi quem? Olhou a estação? Foi Rosa, Rosa que desenvolveu esse texto. Mas quem utilizou esse texto? Quem foi? Miranda, isso mesmo, foi Miranda. Então, eu não li Rosa, eu li Miranda, e através de Miranda eu vi um, um, um pedaço do texto, né? Uma parte do texto que Rosa escreve. Não tive como ter acesso a ah, Miranda ela leu a dissertação de Rosa, mas a dissertação de Rosa está impressa. Ela conseguiu ir na biblioteca, só que eu moro em Sergipe e elas moram lá para o sul do Brasil. Não consegui ter acesso à dissertação de rosa. Mas eu quero utilizar esse trecho. Pode? Pode. Só que, por favor, uma rara exceção, a PUD, a gente não utiliza de forma contínua, tá certo? E cuidado. Toda e qualquer citação que você faça, direta ou a PUD, sempre desenvolva um comentário com as suas palavras. Sempre tente uh, desenvolver um raciocínio em cima dele. Porque senão seu trabalho fica parecendo uma coxa de retalho. Matheus, o que, que é isso? É um termo que a gente utiliza na academia, ou seja, dentro da faculdade, né, das universidades, curso de retalho, que é que você pega a informação e só sai copiando, colando, copiando, colando, sem fazer um diálogo, sem fazer uma explanação, sem explicar. E aí, praticamente, você não está desenvolvendo um trabalho com autoria, você está apenas está pegando informações de outras pessoas. E aí o trabalho, a pesquisa fica inválida, porque praticamente não é você que está desenvolvendo algo novo, é você que está copiando as informações dos outros. Por isso que a gente preza muito na academia, muito na universidade, muito na faculdade. Né? Quando a gente fala de academia, é faculdade e universidade. Né? Nos seus eixos do conhecimento, tá? a gente preza muito pela citação indireta, que é a paráfrase. Lembrando que, ah, Matheus, mas existem sites, professor, que podem fazer paráfrase para mim. Cuidado! Esse site geralmente, né? Que as pessoas pensam, ah, é um site que bacana. Não. Esse site geralmente utiliza sinônimos, mudam as palavras de ordem, tá? Ele geralmente transforma de voz passiva para voz ativa e não é, é isso não é fazer paráfrase, Isso é plágio. Plágio é crime. Além de ser crime, você pode perder o seu trabalho, que você pode levar um zero, tá certo? E se piorar a situação, na pior das hipóteses né? Você ainda pode perder o seu diploma. Então, por favor, diga não ao plágio, tá certo? Bem, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. A gente se encontra no próximo tema. Até mais. Tchau, tchau.